Estou aqui com o representante Sandro Marcos Martins. Você está na, na Gente TV. Sandro, dá a palavrinha aqui para a gente. Sim. O que ocorreu aqui no ginásio Clube de Maringá E qual que foi a, a decisão aí tomada pela Federação? De acordo com a polícia militar que chegou no local agora, é, não tem condições de segurança, eles não podem garantir segurança nem da arbitragem, nem da equipe visitante. A gente vai se retirar do ginásio. A federação depois toma as medidas cabíveis. Que a gente não sabe o que é daí. Não é com a gente mais. Daí. Obrigado aí ao representante. Portanto, não teremos mais o jogo nesta data. Então aí a federação remarcará esses 14 minutos e 2 segundos do segundo tempo entre Grêmio de Esportes Marigá e Santa Helena... Está encerrada a partida, hoje adiada, no caso, aqui no Clube Olímpico de Maringá. Vou pegar mais informações aqui com o nosso...